Eu vi meu filho passando, eu não, não desejo a ninguém. Ele gritava muito, ele sentia muita dor e era, era agoniante, eu não conseguia comer vendo ele com aquele chorando de dor, né? Como a carne ficou atrocidor, ficou mais só pele, aí qualquer coisinha cria bolha. Muito acidente aqui, negócio que ninguém divulga nada, ninguém divulga nada para a imprensa. É uma terra como as outras qualquer, só que se você pegar um papo e enfiar, na hora a fumaça sobe. A queimadura é de terceiro grau, é mais forte, entendeu? É não para a dor. A gente pode interpretar essa, essa conduta da empresa como uma conduta criminosa. A gente tem uma legislação para resíduos sólidos que ela não é cumprida. Eu acho que de lembrar. O sofrimento foi grande. Aí, ela, depois do almoço, ela se afastou de mim. Aí, quando ela veio, já as minhas meninas trazendo ela no braço, né? Que ela já estava sem assim, os coros dos pés. Aí eu pisei e fiquei lá dentro pedindo socorro, ajuda. Aí não tinha ninguém para me ajudar. Achava que eu ia morrer, que eu não ia conseguir sair de lá, né? Tem hora para não estar tá caindo essa poluição em tudo. E a gente colocou esse plástico para amenizar um pouco. A gente lava tudinho de escova. Aqui as escovas eu lavar as coisas tudinho, olha. Outra escova ali, eu lavar tudo. Eu boto de molho no sabão líquido o que a gente vai ingerir. Aí vou passando outro sabão e vou lavando os lados tudinho. Para tirar, essa... tirar o excesso de, de, de, de, de, de pó, de poluição. A pessoa tem sensação só de, de perda. Só a sensação, a certeza de perda.